E vamos lá, vamos lá, agora já tá funcionando já, Luiz. Bora, vamos fazer o que a gente tem que fazer. A gente vê aqui Partiu. na nossa nova jornada, né? Sem o Enzo hoje, é. gente. Então, o Enzo tá meio chatinho, não quer jogar, mas numa próxima ele vem, né, Luiz? Fala aí. Vai, vai. Na próxima pra quem não conhece, o Luiz é meu amigo, ele trabalha comigo e a gente resolveu fazer uma coisa muito, muito louca. Fala aí, Luiz, qual que é a nossa ideia? Nossa ideia é construir meio que uma fortaleza, uma vila, umas coisas assim, mais ou menos, tipo proteger, fazer nossa nosso amor no arqueia. Tipo um The walkcraft Craft. The Walkcraft é proteger, fazer uma base a legal gente... com o village de e Isso, a gente vai tentar, na verdade, a gente vai, primeiro a gente vai tentar sobreviver, né, Luiz? Porque o bagulho aqui tá, <risos> tá feio, já tá de noite. Tentando, tá quase só tentando resolver Porque aqui em off a gente tentou arrumar Todas as paradas aqui e não deu certo, mano Pelo amor de Deus, velho é. Parece que é um negócio que tem que acontecer, né Nossa, tem um creeper aqui, meu Meu Deus Caraca, Luiz Quase que eu morri, velho, logo de cara Putz, quase, mano Luiz, eu tô pegando umas madeiras aqui, mano mas já tem zumbi, pra caraca. Eu tô, em meia. Eu tô com o coração em meio, velho. Meu Deus, vamos ver se eu consigo marcar esse zumbi aqui. Cuidado pra não morrer. Então, manos, o negócio é o seguinte. O desafio aqui hoje é tentar passar essa noite. É, eu, não quero, eu quero evitar fazer um pouquinho de corte, porque eu quero fazer isso daqui diretaço. Diretaço, diretaço, diretaço. É, recolher umas paradas aqui, criar uma craft box aqui, né, mano? Lógico. Gente, já, criei, já criou? Aqui, Beleza. Já. já Tentar fazer um machadinho. Fazer uma picareta. Sei lá. E partir procurar uma vila, Luiz. A gente precisa achar uma vila pra proteger, mano. A gente vai, vai, a gente vai fazer o nosso povoado nessa vila, tá ligado? Uhum. Pelo menos eu acho que essa, essa é a ideia. É a ideia. Mano, é o seguinte, eu não sei. Ah, tá. Primeiro eu tenho que fazer o gravetinho. Eu não sei muito bem como é que funciona. Eu, eu vou fazer, eu vou fazer aqui, beleza? a ferramenta pra todo mundo já, então não precisa vir pegar. Não faz de madeira, não Eu tô. Madeira. É, eu tô pegando aqui o. Peraí, aqui o gravetinho. Beleza, consegui fazer o graveto. É que é bom que assim eu também aprendo, tá ligado? Tá, beleza, vamos então, jogar. Ó, pega, faz com essas ferramentas. Faz, com esse, hum, faz com esse material aqui que eu vou te entregar, então. Ó. Tá ficando de dia já, um pouco mais. Faz com esse material tá. aqui que eu vou te entregar. Hum, ó. Vamos tirar vamos essas madeirinhas daqui. Aqui, ó. Ó, hum, aqui embaixo. Ó. Beleza, calma aí, deixa eu jogar só o, o bagulho aqui. Hum, o que, que é? O que, que você jogou aqui? aqui? Ó, pega. Faz aí com essas pedras. Faz uma, uma, duas ferramentas de cada. Duas picaretas, duas. Duas de cada? Beleza. É, uma pra mim uma pra você Ó, eu tenho quatro gravetos Porque foi o que eu fiz por enquanto Acho que o machado, é o que? O machadinho, uma pá? Não, peraí, picareta Não, só faz uma. picareta e machado Por enquanto já vai ajudar bastante gente. Beleza, vamos lá Picareta Duas picaretinhas Vou ter que fazer mais uma uns gravetinhos né? uh, Graveto, graveto Beleza, quatro gravetinhos Doze gravetinho já tá bom pra caraca. Ah, Qual? e pra quem quer saber, a acídio que nós usamos agora nesse mundo aqui foi Gotts, né? <risos> ah, tá. Verdade. Eu esqueci de comentar sobre isso, mano. É... Como é que funciona mesmo, Luiz? Você que manja? Eu... A semente. Você foi lá na semente certo. e o tudo maiúsculo. Aí criou esse mundo aqui. Aí você nasce bem aqui mesmo, a gente, tá? Caraca, que, que... Mano, que dificuldade que eu tenho. Uma dificuldade imensa, Luiz. E jogar aqui fora, um machadinho, uma picareta de pedrinha que você mandou aí. Beleza, agora... Oh, eu acho ah, melhor. Calma aí, agora eu vou pegar só mais umas madeirinhas, né não? É, então, aí é melhor a gente glutar um pouquinho de madeira. Vou pegar essa craft giga, eu não gosto de ficar fazendo craft toda hora. Vou pegar essa branca aqui mano. Também. é... Bom, mano. É, eu... é bonito. Eu ouvi falar que agora tem uma atualização, porque pra quem não sabe, eu tô jogando no, no PC e o Luiz no Play, né gente? Então uma versão final aqui, a gente conseguiu fazer a conexão junto, então assim, é... A gente vai... Até onde dá, né mano? Se de repente eles resolverem ah. atualizar de novo, talvez a gente vai ficar ruim pra jogar, né Luiz? Ou não? Você acha que, que vai ser agora jogo, diretaço? Porque os dois vai atualizar junto. É, eles estão arrumando esses... É, eles estão dando uma assistência melhor as plataformas. Mas foi até legal isso acontecer, né? É, foi legal, tipo, mano. Tipo, tem gente que, que... Tem amigo que tem outra plataforma, tipo... Como você em é, console e tal. É, tipo, eu e você. Tal. Literalmente, tipo, eu e você. Você joga no PC, eu jogo no console, né, mano? Então, Sim. Tipo, é bem é legal. Dá pra aproveitar bastante a amizade e jogar um joguinho. Ah, mano, tô pegando aqui ainda umas madeirinhas Mano, o que que você acha? A gente tem que já partir se preocupar Em pegar alguns animais aqui, velho Pegar carne, tá bom, alguma Fê. coisa, né? É, e mesmo que mesmo com a dificuldade tá normal A fome acaba muito rápido Já que a gente tá trabalhando é, Pô, né? a gente tá, Cada vez que cortar mais pedra Aí vai... Ô, oh, Fê, quando você for matar mob Tenta usar o machado, que o dano do machado é crítico Sério? Tá? Tipo, o dano é reto uhum. Beleza eu também não sei jogar muito, então. De qualquer dica é boa. E se vocês tiverem uma ideia, claro, né, mano? Do que fazer aqui nesse mundo doido aqui de Minecraft, dá um salve aí, beleza? Por enquanto é isso. A gente vai. Uhum. Quero tentar fazer o Enzo aprender, mano. Pro Enzo vir aqui jogar com a gente. Ele adora isso aqui. Mas ele é nenenzinho, então ele não manja ainda muito de. Ô, Fê, vamos ver esse lado. De aqui, ó. Estou andando pra esse lado. Calma aqui. aí, calma aí. Só um minuto que eu já tô indo e vejo. Pra onde? Cadê você? Cadê você? É, eu tô ah, tá. Você, eu tô beleza, beleza. Eu tô indo já. Bom, por enquanto minha fome tá de boa, velho. Minha fome, meu coraçãozinho, tá tudo tranquilaço. A gente precisa achar nossa vila que a gente precisa dominar, claro. Se não der, a gente vai ter que passar a noite no buraco. Pra lá é mais difícil sobreviver quando tem neve, tá ligado? Tipo, os mobs tipo vaca, porco, galinha, não spawna tão fácil. Ah, então, não tenho... entendi. Por causa da neve, a neve tem como nerfar o lugar para não nascer os mods. Mano, só uma eu coisa, velho, é eu acho que a gente vai muito, muito se lascar aqui, velho Vamos lançar um pouco dessa floresta para ver se a gente acha umas ovelhas Opa, carvãozinho A gente precisa subir, a gente precisa achar... Ah, é verdade, eu tô esquecendo desse pequeno detalhe A gente precisa muito, né, velho, de uns Cadê você, velho? Eu não tô... Te... Ah, tá, achei, beleza Precisa muito tomar cuidado Eita! que coisa maravilhosa, hein que coisa maravilhosa, hein eu fez daqui ó ó Fê, oi não sei se você tipo assim eu vou falar mas não é por nada não daqui ó tipo é o ferro ó. tem que pegar isso aqui para derreter na fornalha e virar ferro tá ligado já, já vai caralho. pegando aí mano pegamos ferrinho para noite a gente não sabe a nossa parada até onde a gente vai né aham uhum. Ah, tomara que a gente consiga uma... Mas, tipo, até onde eu sei, pelo menos no console aqui, mano, vila sempre tem perto do spawn, mano. Sim. É uma regra, tá ligado? Sim. Qualquer seed, qualquer seed. Sempre tem, mano. Sempre, sempre mesmo. Deixa eu dar uma aumentada aqui na, no brilho, pra não ficar escuro no vídeo. É... Ai, meu Deus, morri! Meu Deus, Luiz, quase... eu Mano, olha a altura que eu caí, Luiz. Luiz, eu... nossa, meu God. Detalhe, tem uma aranha aqui, eu achei muito carvão. E achei também é, ferro. Mano, que... Pega, a picareta. Quase que eu me suicidei, mas beleza, resolveu alguma coisinha. Pelo menos eu achei coisa pra caraca. Tem uma aranha aqui do meu lado, eu tô evitando olhar pra ela, pra ela não querer me matar. Aranha de dia, ela fica passiva. É a noite que ela te ataca. É? Se, tiver, é, é? se tiver muito escuro, ela te ataca de qualquer jeito. Mas aqui tá... Aqui, muito escuro. Eu tô tentando vir na parte um pouquinho mais clara, tá ligado? Mas ela tá me vindo... Ela veio, ela veio, ela veio. Não teve jeito. Foi aí, eu vou ter... Matei, já era. Resolvi o problema. Já resolvi meu problema. Tá de boa. Vamos. Um Deus. Vamos... Des... Ai, Luiz, achei ferro pra um dedel velho. Você caiu também. foi é você. Tô aqui. Oi, eu aqui, Olá, Joe. Marilena. Vou colocar umas taxinha aqui para iluminar. Mano, eu achei muito ferro aqui. Dá a gente dar uma dessecada nessa caverna, o que, que você acha? Antes ah, de... vai ser o jeito, né? Fazer. A gente vai precisar sobreviver, mano. Então vamos Ai, Fernando, correr. Meu Deus. O que foi? Ai caraca. Caiu Mas... de novo. Ai, caralho. Um mob spawn aqui. Ai! Não, aqui tem uma aranha um esqueleto, velho. Não dá para lutar com elas não, já tô morrendo já, velho. Tô com dor de coração, velho. Mano, e eu? Tô com. Tá subindo agora Meu Deus, tem um esqueleto Ai, Luiz Meu Deus, Luiz Você não avisa, velho Mano, é uma aranha Mano, não é aranha não, velho Meu Deus, é um Luiz e uma Meu Deus, Luiz Ele tá vindo pra cima, velho Se esconde, se esconde Eu me escondi aqui Regenerei um pouquinho Eu vou pra cima Meu Deus, Luiz Eu vou morrer Eu vou morrer, Luiz Eu tô olhando, Luiz Morri Morreu? morreu é, Jesus, Amildo você consegue voltar aqui? Resp Sabe como voltar? Renascer. Vou por aqui renascer. Vamos lá. Beleza. É, tô no nosso ver... spawn. Aham. Uhum. Beleza. Ó, oh, a, a posição que eu tô aqui é menos 855044. Como que eu faço, mano? Aqui eu tô subindo. 80... Mano, eu não consigo saber qual que é o menos, velho. Menos é o primeiro. O primeiro. Eu tô falando na ordem... Ah, de... eu tô indo. Beleza, eu tô indo pra, pro seu lado. Beleza, tô indo pro seu lado. Mano, tem um esqueleto na água. Hum, será que a gente consegue subir na... Mano, eu tô sentindo, velho, que nós vamos achar a vila. Tô eu sentindo. Também. Achei, Fê. Olha aqui, vem aqui. Tô indo, tô indo. Achei uma vila. Vê, oh, cadê? Olha pra onde o meu bonequinho tá olhando. Tô olhando, tô olhando, pra... tô olhando. Boa caramba, Bom. velho. Eu achei que ia ser mais difícil, mano, na moral. Na moral, eu falei, mano, já estamos é perdidos, <risos> velho. Uma boa, cara. Vamos, Fê. Ô, oh, mas quando o Enzo nascer no mundo, vai... Tem que buscar ele lá no spawn. Tô ligado, mano. Putz, grilo vai ser difícil. Hein? Eu busco ele lá. Ó, tem umas, umas aranhas aranhosas aqui. Opa. Ai, meu Deus. Caraca. Olha o capacete daquele ali. Vamos matar tá com carne esse lazarento. Atrás de você. Tem um, tem, um que tá... tem um que tá em cima dele. Tem um bebezinho em cima dele. É o pai e filho caçando carne de noite. <risos> Mano, eu, Talvez... Mano, eu tô sentindo que eu vou morrer. Fê, meio coração. Entra na água, Fê. Entra na água, entra na água, como eu. Ele fica mais lento dentro da água. Dá tempo de bater e voltar pra trás. Peguei ele, velho. Ele não dropou o capacete. Lazarento. Mano, também eu tô batendo no cara com a carne, olha velho. Olha o pequenininho. Ma bate com o machado, pô. Eu dentro. tô sem, cara. Mas eu tô sem. Esqueceu. Eu perdi tudo, bicho. Ah, eu peguei os seus itens, pode crer. Vou te devolver. Uh! Fê, volta pra água, Fê. Matei. Invo mano, a gente, precisa mano precisa, a gente precisa ir pra vila. Eu vou morrer de novo, mano. Calma. Tem Fica. carne aí? Eu tô com carne crua, velho. Come, come, come carne crua. Não tem problema. Né? Que nojo. Pega aí, Pega essa... Pega essa... Uh! Que nojo, mano. Cara, tá comida comida... <risos> comida crua e molhada. Hoje, velho. Eu vou comer carne de zumbi, velho. Tá Caraca, velho. Tá, vamos ter. Meu Deus. Você já, né? já viu, né? Você já viu, né? Tá feia a coisa aqui pra gente, mano. Eu não tenho mais. Nunca coma olho de aranha, tá? Olho de aranha dá pra comer, mas ele te mata aos pouquinhos ainda. Nossa, Luiz! Tem um morto aqui. Vai, Caraca, cadê você, velho? Já te perdi de novo, mano Você some no... Ah, tá, já achei, já achei Caraca, tô te vendo, tô te vendo, tô indo aí Vai, vai lá, vai lá, tá de boa uh, Tô com um coração em Eu meio, Luiz Meu Deus! Dá um soco nele Você ainda não soltou meus bagulho, Lazarento Aí, Uh! olha que ele dropou aqui, ó Tá, tá, tá. Vai, Luiz. Ai, Luiz, ai, Luiz, Luiz, Luiz, Luiz Meu Deus, Luiz Volta, água, volta, parla Água, esqueleto, mano. Vamos lá na vila, Luiz. Me segue. Olha o meu, o meu nome. Vem, vem, vem, vem. Tamo muito perto, velho. Tem um creeper aqui, Luiz. Meu Deus, Luiz. Ah, meu Deus. Vem pra cá, vem pra cá. Nossa, a flecha passou raspando na cabeça. Ah. <risos> tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, tá tô, indo, tô, indo, tô, indo pra vila, tô indo pra vila, mano. Meu Deus, tamo chegando. Tá bom. É, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Jesus. Bora. Dois, dois esqueletos atrás de mim. Mano, corre, você tá com armadura e eu que tô com uma, uma asa, velho, que murcha Mano, tem creeper, tem zumbi pra caraca aqui Putz, grilho, bicho. Tomara que no baú deles tenha pão, sei lá, mano, alguma coisa assim A gente veio pra defender eles, mano, mas vamos ter que acabar saindo comendo os bagulho dos caras aqui, velho A gente veio pra defender Não, não, não, aqui é uma escola, droga, aqui é uma escola Não tem nada aqui, Luiz Meu Deus, já tem um creeper descendo ali, ó Vê se você tem uma plantação. Se tiver plantação é melhor do que escola, é melhor do que baú. O quê? O quê? Tem alguma coisa aí? Não. Nossa. Meu Deus, velho. Eu tô. <risos> mano, eu tô muito perdido aqui nessa. Oi, vida. o Creeper tá atrás de você. Eu tô oh. ligado. Ah, meu Deus, eu tô escutando barulho. Mano, que vilinha da hora, eu velho. Tô top, Olha aqui, tem, tem, tem coisa aqui, velho. Show. Ah, Show. Tem, tem, tem, tem, tem, tem beterraba, Tem Ah, <risos> delícia. Achei um pãozinho gostoso. Estamos salvos. Obrigado, viladezinhos. A gente vai cuidar de você mais tarde. Hoje a gente vai estar aqui. É, hoje a gente tá se alimentando das suas coisas, né? Mas amanhã a gente vai te ajudar, tá bom? Cuidado, Luiz, o Creeper. Você Luiz. Não sei, O que, que você acha da gente tentar dormir, Luiz? Não dá. Tem que achar uma cama. Tá cheio de mob, mano. Tá, mas peraí, ó. Aqui eu acho que deve ter alguma cama, mano. Na moral. Ó, oh, achei uma cama. Boa. Tenta dormir, Luiz. Eu já consigo. Peraí, aí, Eu vou fazer comida, velho. Eu vou morrer. Você não. Ah, tá. Se você. Putz, mano. Vem aqui. Eu tenho pão, velho. Eu fiz. Eu tenho. 18 pães, velho. Eu fiz 18 Caraca, pães. Caraca, você velho. já tá. Mano, olha como você já tá com as armaduras de ouro, pô. Que que é isso, velho? Armadura de ouro é muito. Meu Deus, p... velho, tem o um cara, tem um zumbi ali, velho. Melhor a gente tentar dormir logo, Luiz. Tá, vou invadir a casa do pastor aqui da igreja. <risos> <risos> <risos> o pastor da igreja. Boa! Já era. <risos> Nada <risos> que um <risos> novo dia, hein? <risos> hum. Que Olha aqui. Ô, Fê, esse daqui ah. dá pra fazer pão, mano. Esse daqui, ó. Se você pegar esse daqui... Tá de sacanagem. Olha só quem tá aqui, velho. Quem? Olha nem, mano. Tem um arqueiro aqui, velho. Ah, um esqueletinho safado. Olha ah, só os itens aqui. Deixa eu devolver. Mano, ele quer me acertar, saber. velho. Eu devolvi seus itens. Ô, Fê, por enquanto não distraia. Ah, Luísa, Eu caí na água, Luísa. Onde ele tá, Luísa? Ah... Ah, Luiz, Filho da puta! Matou! Hum. Mano, eu preciso Entendi fazer uma espadinha, coisa, velho. Aqui, ó, são os itens aqui, ó. Joguei aqui. Vamos construir alguma coisa de ferro. Vamos... Mano... Primeiro a gente tem que criar uma... Caraca, criar velho aí. do céu. O que que é isso, mano? Boa. Tá bom, vamos lá. Eu, eu vou guardar alguma coisa aqui, mano, que eu tenho no baú desses caras, velho. Se ele estiver fornalha, eu tenho algumas coisas aqui. Minha picareta e meu machado já tá só o caneco. Zoadérrimo. Mas enfim, né? Vamos lá, vamos tentar, vamos tentar criar alguma o coisa Fê, aqui. É... Hum. Pega todos esses blocos de feno que tá jogado aí. Todos. Todos o quê? Você todos jogou? Esses de Não, esses blocos de feno que tem aí. Ah, Sabe boa, é boa, boa. Sei, sei, sei. Já esses amarelos aí. Beleza. Pega todos, todos. Ô, Fê, essa vila não vai dar pra cuidar, não tem villa? mano, verdade, velho. O que, que será que aconteceu aqui, mano? É, deve ter morrido tudo. <risos> um, um dia de. Um dia eu, só, eu, velho? Eu, eu tinha comentado isso pra você, eles morrem muito. Mano, não é possível, velho. Na moral, não. Eles são burros. Eles são burros. <risos> ah, mano, burro sou eu tentando sair dessa bexiga velha aqui. Vamos quebrar isso aqui, vamos tentar, vamos na calma. Vamos na calma, pronto, beleza, tamo na calma, vamos lá. Peguei os, os, os bagulho que você pediu aqui, os ferros Pô, oh, olha o que você fez, você destruiu tudo, cara. Eu? Sem querer. É, você destruiu. Você não pode pular, você não pode pular, cara. Então, Fê, seguinte, beleza. vamos. Vamos matar aqueles ferros que nós dois pegamos lá na caverna. Mano, mas aqueles ferros. Tem uma caverna aqui, Luiz, ó. Aham, uhum. mas vou amassar aquele ferro lá. Eu vou fazer uma fornalha. Tem pedra aí ou. Não. não. Mas aqui tem na navi... Aqui Aqui coisa tem ferro. Pô, é. Hum. Pedra. Quer dizer. Ah, eu consigo fazer uma fornalha. Eu consigo fazer uma fornalha. Segue. Não consigo. Cara, a gente achou uma vila. Primeiro a gente já começou com o pé esquerdo, né, mano? Achamos os bagulho Caí lá. Mais 50 mil metros de altura. E ainda. No final das contas, a gente acha a vila que a gente esperava, tá ligado? Tipo, encontrar. E ela tá abandonada, mano. A gente, tem muito <risos> carvão aqui, hein? Essa vila, ela tem uns blocos de... Se eu não me engano, na... Tem umas... Aquelas vilas é, abandonada, né? Hum. Que tem uns blocos verdes. Eu acho que a vila que nós encontrou não é abandonada, porque tem animal. Tem uns animalzinhos. E eu acho que eu vou meter espadada em todos os animais aqui, né? Por é. Ah, entendi. Mano, você acha melhor então a gente partir pra um outro local? Tentar encontrar uma. Vamos tentar umas... arrumar aqui, vamos tentar conseguir mantimento Aqui lá. mesmo? Fê, olha uma raposa, Fê. A primeira vez que eu vejo uma raposa. Você? Eu tenho carne, eu tô aqui em cima. Ah, olha, vem devagar, vem no shift. Ela sai correndo, se você chegar correndo. Olha lá, ela correu. Ah. Uma raposa, Fê. Não, faz isso não. Achei porquinho, matei porquinho, matei porquinho, tá ligado? Então, Fê, vem aqui, ó. Olha, tem outra, tem outro... Ai, meu Deus. Houve um barulhão ali, de... credo, que nojo. Ouvi um barulhão, deu até medo ali no meio da caverna, velho. Ó, Fê. Oi, tô aqui. É, aqui, ó. Olha a dormadura aqui, ó. Pega uma dormadurinha. Então, então nós vamos ter que sair e deixar ah, abandonar hum. nossa querida vila, abandonada. É. Vou pegar então as paradinhas aqui, tá ligado? Pra gente tentar... Cadê você? Cadê você? Pela manhã a gente tentar já partir, né, Luiz? O que, que você acha? Aham, uhum. pega tudo, mano. O que dá que pra fazer? Aqui, pra fazer uma plantação dele. Ó, se liga. Olha aqui, vem aqui. Ó. Ué, você já arrumou essas paradinhas aqui? Beleza. Tava tá no baú do village. <risos> Eu roubei do village. A armadura Olha. você pegou do... A armadura você pegou do... A de ouro eu peguei do, do, do esqueleto zumbi, lá. lá, né? É, e é que a de couro tava nesse baú aqui, ó. Aqui, baú. Aqui. aí só um minuto que eu já tô indo. Luiz, vamos fazer o seguinte. Como essa vila tá abandonada, ninguém vai ligar. Vamos pegar as camas deles, né? Vamos pegar o que dá de equipamento, cara. Vamos, tá ligado? Isso daqui é um The Hawkcraft, Então a gente vai precisar dos equipamentos, mano. Ninguém vai usar, Tá ligado? Uhum. Só, não vamos, só não vamos destruir a casa, porque é o seguinte, vai que alguém passa por aqui, né, mano? E precisa de um abrigo, então é. destruir casa não vira. Vamos só pegar mesmo o que a gente precisa. Tô vendo um cachorro ali, mano. Eu acho que a gente tem osso, hein? Uh... Eu tenho quatro. Um não, não, tenho tem, quatro. não tem, não tem, não tem. Não, mas vamos, vamos, vamos embora. Vamos, vamos encontrar. O nosso, a gente já tá saindo do foco, né? Melhor, não é? É. Depois uhum. a gente vê, mano. Vamos sair do foco não. Porque se a gente não achar a vila, mano, aí melou balacobaco. Então, a gente... Será que eles vão gostar? Não, não Será, que... Eles vão... Será que eles vão, quando ver a gente vai fazer festa? Tipo, uau, os Avengers. Eles vão falar, eu acho que eles vão ser, tipo, como eles são, eles já estão no acampamento deles. Quando a gente chegar, eles vão fazer perguntas, sabe? Tipo, o que vocês são? Eu acho ah, que... eu acho que não, mas eu acho que eles vão falar, tipo assim, oi, oi. Tudo <risos> bem, Fê. Olha aqui! Uuhhuhuu! Uh, uh. Faz certo, Fê. Já vai salvando ele. Se estiver dentro da casa, já faz ele ficar dentro da casa e trava a porta. Mas mano, será? Se você tá com sino, bate o sino pequeno no sino de Belém que ele já vai fazer. Fê, eu não tô achando nenhum. Aqui tem um baú, ó. Mano. Nossa, tem batata! Mano, será que aconteceu... Mano, tá muito estranho isso, velho. Não tô vendo fila de nenhum, velho. Já é a segunda vila que a gente vem. Não destrói nada agora pra eles não se assustarem. Que é vila de ninguém. Achei, Fê! Tem mesmo? Tem. Mentira. Aqui, aqui é um. Ele é o fazendeiro, ó. Ele tá com o chapéuzinho de fazendeiro. Eu vou proteger ele, peraí. Oi, fazendeiro. Oi, tudo bem? Oi, ele tá bem, cara. Ele tá bem. Ele falou que por um pão ele falava as coisas Peraí. Ah, tá Ah, Luiz, olha quem tá aqui Uau, um ovelheiro Ovelheiro Não, esse é o... Ele me bateu ou foi você, safado? A lhama Se você agredir ele, a lhama fica com raiva e te agrede O que, que ele tá vendendo? Ele tá vendendo um diamante, mano Nossa, Fê que esse cara aí, abre um buraco e faz ele cair dentro é. Ele é muito bom Trava ele aí, pra ele não fugir Ninguém vai bater. Luiz, bate no sino. Eles vão voltar pras casas. Cadê eles? Tem só dois. Luiz, é. tem um Enderman aqui atrás, mano. Não olha pro olho dele. Não olha pro olho dele. Ah, e tem, tem um zumbi atrás da gente. um esqueleto. Olha, faz shift. Ele pode chegar e atirar a flecha. E chega perto dele. Então, mas eu tô sem escudo. Agora eu sem escudo. Ah, lá, lá, ah, lá. Ele levando o flechado dele, mano. Ah... Meu Deus, cadê o cara? Cadê ele? cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Você morreu? Morri, Mas eu consigo chegar aí, eu acho. Segura meus itens. Sabe a posição que você tá aí? É 230, menos 230. 64. 143. Mano. E aí, falei, falei. A gente vai ficar nessa vila então, né? Bom, eu peguei um baú lá, então vamos fazer assim, ó. Eu vou, eu vou pegar e abrir uma casa aqui. Eu vou redecorar ela com os baratinhos. E vou colocar as, os bagulho no baú, mano. Que eu peguei lá na outra casa, mano. Hum. Oi, outro creeper, Fê. Socorro, mano. Fecha a porta, né, cara? Vamos lá. Me ajuda lá. aqui, pô. Mano, joga a craft table aqui dentro, mano. Vamos fazer essa casa aqui da, da construção, pelo menos por enquanto. Meu Deus, velho! Já tomei um. Uma flechada desse lazarento, velho. Ai, Creeper. Meu Deus, cara. Um atrás do outro. É normal, e cada vez fica mais difícil. É, Toma, seu zumbi. Aqui. Beleza, vai. Vamos lá. Essa daqui vai ser a nossa... A nossa partezinha onde a gente vai conseguir guardar os equipamentos aqui, o que a gente vai pegando, né? Até mesmo para é. é, conseguir fazer as paradas, mano, que a gente vai precisando. E a gente, então, a gente vai ter que fazer uma missão de... Não vai adiantar construir uma vila sem os moradores, né, mano? Então a gente vai ter essa missão de procurar os moradores, né? Sim, com certeza. Procurar, vai... criar... Mas antes disso, pra fazer uma poção de fraqueza, a gente precisa ir pro Nether, cara. What is grilo? What is grilo, mano? Só Bom... fazer poção precisa do fungo. Vai ser muito difícil, tem muita coisa pra fazer, velho. Meu... God, achei até, ó, oh, achei mais um pouquinho de carvão aqui. Isso é muito importante, ainda mais o momento que a gente tá vivendo aqui nessa, nessa crise. Bom Luiz, então eu acho que a, então eu acho que a nossa missão que a gente tinha a gente acabou de completar, né velho? O que que você acha? Ah, é. Que era procurar a vila. Acho que sim. Encontramos, ah, apenas a um, encontramos apenas um. Encontramos apenas um morador, né, do da vila, né, esse malandrãozinho aqui. Ele, coloca ali, coloca ali que ele vai fugir. Ah. Mas não, cara, ele já obedece a gente. Ah, oh, never é então, mano, acho que é isso, eu vou ficando por aqui, meu, eu, a, a gente vai ainda tentar é, faz, arrumar uma namoradinha pra ele, né? Você é. acha que dá pra arrumar uma namoradinha pra ele? Eu acho que dá, hein, mano. Dá, dá, dá pra arrumar, assim. A gente vai arrumar Pelo uma que ele for assim, ele tem que fazer umas... Estrelas. Cara, mas assim, acho que a gente tem que falar pra ele tirar esse chapéu, velho, porque eu não namoraria uma pessoa com chapéuzinho feio desse aqui, não, hein, mano. Mas ele é trabalhador, ah. pô. Ah, ele tá falando, mano. Tá bom, senhor. A gente vai, tá bom? A gente vai arrumar uma namorada pra você, tá bom? Fica tranquilo. E não vai ser o vendedor de carbrito ali, ó. De carbriteiro ali, tá bom? Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, manos. Valeu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu e o Luiz encontrou essa vila onde provavelmente ele tava pedindo ajuda. E é isso, né, mano? A gente vai tentar arrumar aí... É, encontrar as pessoas É, Luiz, é bom apagar Porque ao mesmo tempo que ele tá pedindo ajuda Pode estar tá atraindo pessoas aqui, né? Só tenta apagar sem estar em cima delas, né? Então é isso, mano Se você gostou, já sabe, deixa o like Compartilha o vídeo com um amiguinho que curte Minecraft Espero que vocês estejam gostando Essa série ainda vai dar, render muito, muito, muito Porque a gente quer ainda lacrar essa vila aqui, né, Luiz? É, a gente quer fazer uma... Fortaleza aqui. Ancho. Vamos lá. Isso. Vamos lacrar essa vila aqui, mano. Então é isso. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou. Fui.